E assim, é algo pra você pôr a tua cabeça para funcionar. Jeans é casual, você tá usando ele com estilo? Ou só com aquele uniforme que você vai todo dia pro trabalho? Ou faz qualquer coisa, leva o filho na escola, aquela coisa, sabe? Sem graça. Como é que é? O que você tá fazendo com o teu estilo? Né, com a tua calça jeans, que é uma peça básica, super democrática. Então, pensa no que você quer trazer para a tua imagem, no que você quer mostrar para o mundo, porque toda vez que você põe uma peça, você está mostrando alguma coisa da tua personalidade para as outras pessoas.